gente, eu sou a Tata e eu vou começar esse vídeo com uma pergunta: Me conta quem que faz você se arrepiar? Quem, quem, quem? Cara, cientificamente falando, os pelos se arrepiam quando a gente tá com frio uhum, uma espécie de ajuda para poder nos esquentar ou então tem algumas teorias que dizem que é tipo em, em alguns animais sabe que quando tá correndo perigo quando tá com medo quando tá rolando alguma situação assim que pode botar tua vida em risco a gente se urissa sabe em alguns animais que se urissa para parecer assim que é maior para parecer que, que que é maior mesmo que é mais perigoso então cientificamente falando essa é essa explicação para os pelos arrepiarem mas tem outros motivos, né? Tem outros motivos. Como vocês sabem, segundo o que eu acredito, nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo energético. Então, energeticamente falando, a gente tem nosso corpítos aqui, né? E ele é cheio de rios, vamos dizer assim, cheio de riozinhos, cheio de riozinhos que vão passando energia para lá e para cá o tempo todo. Então, imagina ter o corpo assim, ó, todo desenhado de riozinhos, da, da, da, da pontinha da cabeça até a pontinha do do pé. Tem um monte de rio, monte de rio e um monte de energia passando para lá e para cá, para lá e para cá. Conforme a gente vai vivendo as situações do dia a dia, às vezes essas energias, elas dão uma bloqueada, sabe? Dá acontece alguma coisa ali que entope top, um desses riozinhos, um desses caninhos e aí entupiu. Entupiu de energia. Em outra situação, por exemplo, uma música ou alguma coisa que te causa alguma emoção que é tão forte que ela pega e dá uma descarga Bum. e aí aquele caninho que estava entupido ele acaba sendo desentupido porque passou muito rápido a energia e aí a gente arrepia olha só Faz muito sentido, não faz? Faz muito sentido. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando pra vocês quem te que faz arrepiar. Porque normalmente a pessoa que a gente tá apaixonada faz a gente arrepiar. Tem gente que se arrepia só de pensar na pessoa que ela tá apaixonada. Por quê? Porque essa descarga de emoção, no caso, é tão grande que acaba fazendo a pessoa arrepiar. Ai, que coisa boa! Mas o arrepio, ele não é só bom, não. Às vezes pode ser um arrepio ruim. Essa a gente vem com a explicação mais espiritualista, assim, da parada. É, dá pra tudo discernir quando a gente sente um arrepio ruim, a gente até chama de calafrio, né? Que é aquela coisa que desce gelada, um arrepio diferente, sabe? Que o espiritualmente falando, aquilo ali pode sim ser uma presença que não é tão boa. Não tô dizendo aqui que todos têm que acreditar nisso. você não acredita, tudo bem. Isso é uma crença minha. Pode ser um espírito ruim ali, pode ser uma situação. Às vezes até tu chega em lugares que. Tu fica se sentindo mal e chega a arrepiar então nem sempre o arrepio é coisa boa mas quando tu tá apaixonado aquele arrepiozinho é coisa boa vai dizer que quando tu tá ali no momento mais íntimo com a pessoa aí voltando para explicação física da parada né quando tu tá ali num momento mais íntimo com a pessoa que ela se lá dá, dá, dá um cheirinho no teu cangote uma coisa assim que que rola rola arrepio então nesse caso é um arrepio bom nem pode passar pela tua cabeça que o isso era que tem alguma coisa ruim aqui não né a pessoa tá... é físico é físico a pessoa te deu um cheirinho percoço tu gostou bom arrepiou normal então uma memória positiva uma música, ah, música, música faz arrepiar, por quê? Porque música mexe com as nossas emoções. Quantas vezes tu tá assim de boa e do lado tu vai ouvir uma música, mas aquela música bate tão bem, às vezes por causa da letra, às vezes por causa do do, do, do, do beat da música mesmo, assim, do instrumental da música te dá um, vu. às vezes um fancão com uma letra bem nada avesona. vai te fazer arrepiar, por quê? Porque te causou alguma emoção, nem né? que seja vontade de sair para dançar, é uma coisa física que tu sente através da pele. Olha que cor mais linda, gente. É incrível, nosso corpo é incrível, né? Então, resumindo. Tá, tá, tá, mas, mas por que que a gente, gente arrepia, arrepia, então? Por que só de lembrar daquela pessoa, eu fico arrepiado porque ela te causa emoção fisicamente falando, porque ela te causa uma descarga de, de, de energias energeticamente falando, que chega a desentupir o que tava entupido e aí só de lembrar daquela pessoa Pessoa, ou então só de sentir um cheiro, de tu tá passando na rua e sentir o perfume, o mesmo perfume que aquela pessoa usa, já arrepia, de ouvir uma música que tu lembra dela. Não só uma música que lembra daquela pessoa, né? Igual eu falei, às vezes só o instrumental da música já te dá um negócio. Mas se for o caso de alguma música lembrar vocês dois, ou de alguma música lembrar ela, aí a chance de tu te arrepiar é muito grande. E uma coisa assim, ó, só de eu estar falando aqui de arrepio, provavelmente tu já deixou o teu corpo físico mais em alerta e tu já entra. Numa vibração diferente, então tu já te coloca mais sensível a isso. Então quando a gente tá ouvindo coisas desse tipo, por exemplo, ai, se arrepiar, ai não sei o que, ah, o arrepiozinho no pescoço, através da audição, a gente também pode sentir esse arrepio, não é só com o som do batidão de uma música, não. Tô ouvindo falar e eu falo: lembra daquela pessoa, lembra, lembra aquela lembrança boa que vocês tiveram juntos, lembra, lembra do cheiro dela, lembra? Então, isso causa arrepio. Assim como se a pessoa te causou um trauma, então tu vai ir a algum lugar que tu vai ficar com medo, pode te causar arrepio e não podemos esquecer o frio, né? infelizmente o frio também causa arrepio infelizmente espiritualmente falando ambientes muito carregados com, com presenças ruins podem te causar arrepio também, então arrepio é isso gente, arrepio na metade dos casos pode ser bom, pode ser muito bom, pode estar associado a paixão com certeza, e na outra metade nem tanto mas então a gente faz o quê? A gente prefere dar prioridade para os arrepios bons né? Então eu só vim aqui desejar para você muitos arrepios bons, muito friozinho na barriga para encontrar com o seu amor, ou então com aquela pessoa que tu tá ou então pra passar por momentos legais, de sentir o cheiro da pessoa, de ouvir a música que tu gosta, que lembra dela. E principalmente, de receber um carinhozinho no cangote. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, ver esse vídeo aqui também, essa playlist. Um beijo, tchau!